A Deise está falando aqui uma hora e trinta minutos para fazer pé e mão. Trinta reais. Olha aí, ó. Acho que a Deise, ela, ou ela é manicure ou ela está pagando por esse serviço. Uma hora e trinta minutos é para ganhar trinta e cinco reais. Tá? Olha só a diferença. Uma hora e meia para ganhar trinta e reais. Eu valorizo muito a manicure, eu valorizo muito as pedicures, manicures, manicures, mas este trabalho ele é muito melhor remunerado. É isso que eu quero que vocês que são manicures entendam isso. Vocês que são manicures, outro dia eu falei assim, ó, vocês estão perdendo dinheiro. Estão perdendo dinheiro todo santo dia. Estão perdendo. Por quê? Porque não sabem fazer reflexologia... Ou sabe, mas tiver aquele medinho, aí eu passo, não passo pega e faz. Fala para o seu cliente, olha, hoje eu vou te dar uma cortesia, você fazer a massa, vou fazer a massagem no seu pé, eu estou fazendo um curso legal, para tá, tá, tá, tá, tá, né um curso bacana para aliviadores e tal. Você já pergunta, a gente sabe que no salão todo mundo fala, fala de tudo, né? Você já sabe o que o seu cliente tem, você já sabe o que ela sente. Ora, se você pensar um pouquinho, a ficha terapêutica da sua cliente de manicure e pedicure já está na sua cabeça. Porque ela vem semana sim, semana não, semana sim, semana não. E ela já está contando para você tudo da vida dela. Então você já sabe, você já tem a ficha terapêutica dela na cabeça. Então você já sabe o que fazer. Olha a oportunidade. Eu até brinco, eu brinco, mas é sério. Vocês que são manicures, que são pedicures... A oportunidade de vocês é um milhão de vezes na minha frente. Um milhão de vezes. Se vocês acordarem, prestarem atenção nessa oportunidade, lembra que a aula de hoje é falar sobre oportunidade? Em breve, em muito pouco tempo, vocês estão, estarão faturando acima de 5 mil reais por mês.